Hoje, convidamos o professor e escritor Marco Morel, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Ele conversa com o Portal sobre a Revolução Haitiana e suas repercussões no Brasil colonial e imperial. Professor Marco Morel, boa tarde a todos e a todas. Graduação em Jornalismo, uhum. mestrado em História, doutorado em História. É professor associado da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Atua na área de História, com ênfase em História do Brasil Império, principalmente nos seguintes temas, História Política, Brasil Império, História Cultural, História da Imprensa e a História do Brasil. É escritor de vários artigos e livros, um deles, né, A Revolução do Haiti e o Brasil Escravista. É uma satisfação esse convite. Fiquei muito feliz quando vi a proposta desse Portal do Bicentenário, eu acho que é uma proposta muito pertinente, muito oportuna, e, sobretudo, porque, pelo que eu entendia, ela alia, por um lado, uma perspectiva crítica e libertária né, na, na história com uma perspectiva de fazer um trabalho de qualidade, um trabalho rigoroso de qualidade, de interpretação, de pesquisa, aliado a uma perspectiva que seja crítica e libertária e interrogadora. No sentido, eu acho muito importante essa é, iniciativa de vocês, de fazer uma divulgação para um público ampliado, sim, mas com mas com trabalho com qualidade e perspectiva crítica. né? Professor, pensando nas suas pesquisas sobre o Haiti, né? nós vamos criar, dentro do portal do Bicentenário, uma, uma trilha, né, que nós estamos chamando de caminhos, trilhas, para direcionar os professores e os estudantes, para fazer, pesqui fazer pesquisa, para produzir material didático. E quando a gente fala independência da América Latina, né, o que, que é fundamental constar nesse portal do Bicentenário? senhor, pensando que todo esse material, pensa, pensando nisso que o senhor acabou de dizer, né? nós estamos produzindo conhecimento científico aliado ao que se, se uh, trabalha na escola, pensando em BNCC, pensando em currículos da educação básica, o que, que é fundamental ao pensar em da América Latina com estar lá no portal nessas nossas trilhas? Né, para essas pesquisas dos professores e dos estudantes? Eu acho assim que, de modo geral, não é novidade para vocês, mas existem alguns modelos principais de independência na América Latina. Né? Tem o modelo do Brasil, né, que foi uma passagem supostamente pacífica, tem o modelo das repúblicas sul-americanas, sul hispânicas, né? e tem o modelo dos Estados Unidos. E, e obviamente tem um modelo do, do Haiti que é um, um primo pobre, né, que é pouco lembrado, é pouco falado, mas tem uma relevância também muito importante, é, sem contar, por exemplo, do Canadá que até hoje não, não proclamou independência, né? Então acho que não sei se ele não se insere como nesses casos, porque o Canadá ainda formalmente pertence é, à Coroa Britânica, mas embora seja um país autônomo, né, do ponto de vista econômico, político, etc. Mas, enfim, de um modo geral, eu acho que atentar para esses principais modelos, o da República, é, das repúblicas hispânicas, né, da América do Sul e Caribe, né, o do Brasil, dos Estados Unidos e o do Haiti. Né? Eu acho que esses são os principais conteúdos que é preciso dar conta, mostrar uma perspectiva comparada, né, uma perspectiva comparada como conhecer a especificidade Desses diferentes modelos, que em alguns pontos eles são diferentes, até antagônicos, mas também existem experiências comuns, existem interseções entre eles, né? porque fizeram parte da mesma época, do mesmo contexto. Então, eu acho que esses seriam, assim, falando de uma maneira macro. Uma outra coisa que eu poderia complementar, é, quando eu comecei lá atrás, sei lá quanto tempo atrás, acho que uns 40 anos, para eu era garoto, me interessar. A minha primeira interrogação que surgiu, uma interrogação assim, espontânea, né? não era nem formular uma hipótese de pesquisa, mas eu, com 20 e pouquinhos anos, a primeira indagação que me ocorreu foi o seguinte, a independência do Brasil foi um modelo que permaneceu a escravidão, permaneceu o Estado monárquico, centralizador, etc., e que houve uma, uma, uma mudança de condição política né, significativa, mas poucas condições na época de transformações econômicas ou, ou sociais. Eu Não quer dizer, que estou dizendo com isso, que não houve independência, eu acho que houve, independência brasileira, sim, mas dentro de um determinado modelo que não é que nós gostaríamos. Então, eu fiquei pensando isso e fiquei pensando qual seria o extremo oposto disso. né? Seria, por exemplo, é, é, os escravos é, levar à frente a Revolução, tomar o poder, eliminarem de, de modo violento e de ruptura o domínio colonial e a escravidão e criarem uma nova república. Então, isso foi o Haiti. Né? Então, me instigava muito, inicialmente, esse paralelo, e, por outro lado, a gente vê o que são as sociedades de hoje, a gente pode dizer que a sociedade brasileira é uma sociedade pelo menos mais justa, ou mais igualitária, mesma coisa se eu poderia dizer do Haiti hoje em dia, por motivos diferentes, né? trajetórias diferentes, histórias diferentes. Então, no primeiro momento, nem chegou assim a minha pesquisa, né buscar conhecer a revolução do Haiti, a independência do Haiti, por esse prisma, se lá foi feito o oposto, o extremo oposto do que foi aqui. né? E, e como é que foi feito isso, de que maneira, quais foram os caminhos e os descaminhos, né? E, e, afinal de contas, nenhum nem outro deu muito certo em termos de projeto de uma sociedade mais justa e social. É, então, esse foi o um primeiro passo assim que me levou a... A, a, a, a, me levou a, a, a buscar conhecer melhor. E como não havia nenhuma publicação que desse conta disso dessa relação da revolução abertiva no Brasil, eu acabei fazendo um trabalho depois de muitos anos, porque não encontrei ninguém que nenhum trabalho que me satisfizesse. Né? Se eu tivesse encontrado, talvez eu não teria feito esse livro. Eu queria saber um, um, um pouco mais né, é, dessa relação muito interessante, essa sua, uh, essa sua reflexão de como você chegou a, a, a pensar a história da independência do Haiti a partir da nossa perspectiva independentista. Né? Então, como seria o extremo oposto? E aí você foi descrevendo é, é, o Haiti, eu acho que o portal bicentenário ele tem essa ele tem essa essa postura de, de, de comparar de cruzar essas histórias né e essa reflexão que você trouxe para gente de como você chegou na história do Haiti é muito interessante para gente eu queria saber professor um um ponto mais específico que é qual foi a repercussão né da revolução haitiana da independência haitiana dentro do processo brasileiro, nesse espaço escravista brasileiro. Essa repercussão que a gente já ouviu falar de haitização, né, ela foi bem pesada, né, em todo o espaço escravista como um todo. Queria que você falasse um pouco mais no Brasil e se possível dentro desse contexto óbvio da independência brasileira. Esse é, eu acho que é um grande desafio. Para se conhecer esse assunto, para se conhecer aqui no Brasil a Revolução do Haiti, a sua independência e a comparação com o Brasil. Porque, de um modo geral, um tema era, um, era um, um sujeito que não existia, né? aparentemente não existia. Por isso, eu coloquei no meu livro o subtítulo de O Que Não Deve Ser Dito, né? porque era um não dito. Então, a, a, a, a, a, você tinha uma abordagem básica, generalizante, que justamente por esse antagonismo, por essa diferença né? quase de opostos entre o processo de independência do Brasil, não se existiam, porque aqui no Brasil haveria uma rejeição em bloco à revolução do, do, do, do Haiti, e independência. Quando eu falo em revolução, estou incluindo aí o processo de independência. É... Então, acho que o mais difícil para conhecer isso foi furar esse bloqueio, né? um bloqueio invisível. Porque o que predomina, de modo geral, na memória histórica, quanto em boa parte da historiografia, é o não dito. Quer dizer, aqui era escravista, era monárquico, então não tem nada a ver com a Revolução do Haiti, e só havia repúdio. E, como consequência, se afirma que a Revolução do Haiti era apenas, era unicamente... É um fantasma que aterrorizava as elites, é um, um pretexto para aumentar a repressão, etc, etc. Era o grande medo, era uma manipulação, etc. Então, isso havia, mas não era só isso. Então, justamente, o que é predominante, o que é mais visível, o que é mais fácil perceber na documentação da época e também na historiografia é, é, é esse repúdio, né? essa negação, isso não dito. Mas havia um outro lado, que eu comecei a, a intuir e a descobrir em alguns nas entrelinhas, e quando eu resolvi buscar diretamente, achei bastante coisa, que é outro tipo de repercussão que não se repúdio, né? Havia em diferentes setores da sociedade. É, eu me deparei quase que com um negacionismo... É, é, um negacionismo implícito, porque não se fala é como se não houvesse. né? Mas é... Então, comecei a ver que haviam diferentes perspectivas de, de, de releitura. Havia essa da negação, do medo dos fantasmas, não nego mas havia outras também. Então, eu um pouco que subdividi isso em algumas tendências, em três tendências. Primeiro, era receber que, no Brasil, na época da independência, a Revolução do Haiti, né, de São Domingos, foi um exemplo bem-sucedido de independência. Então, havia essa referência aqui, na época da independência, que eu achei em vários lugares, na imprensa, no parlamento, etc., do Haiti como um exemplo positivo de independência, até se omitindo a questão da escravidão, etc. Citava a independência da Colômbia, a independência da Venezuela, a independência do Haiti, eram assim, um conjunto de exemplos da americanos na bem sucedida de independência. Então essa era uma leitura, uma releitura que se fazia aqui na época do aqui no, no período do processo de independência da independência do Haiti. Uma segunda recepção que eu encontrei era a independência do Haiti como um exemplo antirracista era visto como um exemplo antirracista de achar que tantos os pardos os negros deveriam poder participar da sociedade, porque não é tinham participado e tinham, com isso, obtido uma independência, criar uma nova nação, se, é, se distanciar da metrópole, etc. Então, assim, não era necessariamente uma visão abolicionista, era uma visão antirracista, né? Era um pouco do tipo do iluminismo da universalidade do gênero humano esse tipo de coisa então sob esse ponto de vista se achava que o Haiti era um exemplo aceitável né? havia uma terceira havia uma, uma terceira releitura né uma terceira repercussão pode chamar assim é, que é encarar o Haiti como como uma, uma revolução social, né? Uma revolução que acabou com a, com a escravidão. Essa terceira repercussão, em, em, em, entendi a revolução do Haiti, como uma revolução mesmo, uma revolução no sentido da soberania popular, né? Que a maioria da população pegou em armas e exerceu o seu direito e conquistar a sua própria cidadania, né? eliminando o domínio colonial e a escravidão. Então, essa visão não era a mais recorrente, ela era escassa, porque até era considerado crime, na época, se pronunciar dessa maneira, pela dissolução violenta da ordem política e social. Mas, mesmo assim, ela existiu, existem alguns registros dela. Tem um caso de um sujeito chamado Emiliano Mundurucu, que era um chefe do batalhão dos pardos é, em Recife, né? Que ficou mais famoso o caso dele porque ele reuniu o batalhão dele durante a Confederação do Equador e fez assim, um, tentou fazer uma rebelião dentro da rebelião. Né? Ele reuniu o batalhão dele e, e, e tentou fazer um ataque ao ao comércio europeu de um modo geral e se propunham a matar, a eliminar fisicamente todos os brancos abastados de Recife. Ele foi impedido por isso justamente por uma outra milícia, a Milícia dos Pretos, como se chamava, que era de um outro comandante de batalhão, o Augustinho Bezerra. Houve então uma discussão, quase um confronto entre a Milícia dos Padres e a Milícia dos Pretos, então o Monturucu e a tropa dele acabaram desistindo, de fazer isso. Aliás, até eu sei que no, nos próximos dias, nessa semana na outra, vai sair uma matéria, só um né, no, no site da BBC News, sobre esse personagem. Porque um, um pesquisador americano descobriu que, depois desse episódio do aqui no Brasil, de haitianismo explícito, né? ele sigilou nos Estados Unidos. E lá ele foi, isso eu não sabia, isso está sendo revelado, agora foi um dos, do, do, dos pioneiros do é, abolicionismo norte-americano, né? ficou famoso lá por isso. Então, ele já era abolicionista aqui, mas como não houve espaço, não havia condições políticas e sociais para ele levar adiante, isso ele foi para os Estados Unidos e lá virou um, uma pessoa importante no movimento abolicionista. Mas aqui isso mostra que ele era um, um antianista realmente no no bom, no, no, no bom sentido da expressão. Então, havia essas três principais é, repercussões que eu falei: primeira, visto como um exemplo positivo de soberania nacional, de, de independência, elidindo a questão da, né, da escravidão, é, segundo, visto como um exemplo antirracista, né, também elidindo eventualmente a questão da escravidão e o terceiro como um, um, um, um movimento revolucionário que fosse anticolonial e anti-escravista. Houve essas, essas três repercussões. E essas três repercussões elas eram, de algum modo, homogeneizadas, eram colocadas no mesmo balaio pela reação contra elas, né pela reação conservadora, escravista, então, diziam que eram todas haitianistas né? e eram todas acusadas de querer matar a população branca, de querer incendiar todas as plantações, de querer destruir todos os países. Quer dizer, faziam uma espécie de, de, de medo, de terrorismo, buscando neutralizar qualquer manifestação que não fosse hostil à evolução do do Haiti. Então, que acho que isso é uma das explicações o desconhecimento que a maioria de nós temos, a maioria de nós tem sobre o, o, a revolução do Haiti é essa barreira de, de, de maldição, né, que, que surgiu na época, né, no processo de independência e que se, se, se estende até hoje, né, se, se reproduz até hoje, de algum modo. É muito legal essa perspectiva do, da revolução do Haiti. A gente pensar dentro desses modelos, né, eu fico pensando que quando a gente dá aula, óbvio que a gente cita o Haiti, mas esses modelos, eles precisam ser confrontados é, frente a frente, Brasil, Estados Unidos, a gente fala muito, a independência hispano-americana, a gente fala muito, mas o Haiti tem que estar dentro desse processo como modelo, né, representativo, eu acho que isso é muito, é muito interessante, assim nós estamos nos organizando em grupos de trabalho a partir dos sujeitos, dos povos indígenas, populações afro-brasileiras e africanas, mulheres, né, no, no, nesses processos de independência. E aí, pensando nisso, assim, né, nós estamos nos organizando a partir dos sujeitos históricos. E na independência do, do Bom, Haiti, a partir de que sujeitos nós podemos estudar a independência do Haiti? Em termos de sujeito coletivo, né? Eu acho que existe é, o campo político chamado dos negros né, e o campo político chamado dos pardos. Eu acho que foram os principais agentes históricos da, da Revolução do Haiti. Quando eu digo campo político, é porque, pelo menos pelo meu entendimento, nem todo mundo pensa assim. Mas, no meu entendimento, esse posicionamento social político não era estritamente ligado à cor da pele da pessoa mas se informavam um determinado campo social e político no qual chamado de negro ou de pardo, mas em ambos poderia haver negros ou pardos, não né? então, assim, Esses campos se formaram devido à própria peculiaridade histórica, né, da sociedade colonial de, de, de São Domingos. Né? Então, por um lado, você havia uma grande massa de escravos vamos dizer assim, e por outro lado você havia setores da, da sociedade que eram escravos libertos ou que eram pardos, já filhos de, de brancos com negros, que tinham um estatuto inferior na sociedade colonial, mas tinham mais espaço, né tinham possibilidade de ter alguma renda, tinham acesso a estudo, então de alguma maneira você tem esses esses dois grupos que eram expressivos, né que foram os principais protagonistas da Revolução do Antigo. e às vezes se aliavam entre si e, às vezes, combatiam entre si também. Eles se aliaram, por exemplo, para proclamar a independência do Haiti. Foi uma aliança de todas essas diferentes forças políticas internas né, contra o colonizador e que derrotaram o colonizador. Mas, depois do colonizador derrotado, houve disputas internas pela, pelo comando do poder do território. Chegou a haver até uma secessão os padres ficaram com o sul do país, os negros com o norte, etc. Então, acho que esses são os principais protagonistas coletivos. Como protagonistas individuais, temos algumas grandes lideranças. né? No campo dos negros, ficou o mais conhecido o Saint-Louis que era chamado o Napoleão Negro né, pelos europeus, que foi o principal chefe da... Revolução do Haiti, mas que ele morreu antes da independência. Teve o, o, o Jacques de Saline, o de Saline foi quem proclamou a independência. Era um escravo, também ex-escravo, né, que se libertou durante a, a, a Guerra Revolucionária. Ele tinha, inclusive, marcas de castigos é, corporais no corpo, né, marcas de castigos fís, físicos, e foi ele quem proclama a independência do Haiti em 1804. Tinha também o Henrique Christophe, né, que era outro também ex-escravo, que se tornou presidente e depois rei do Haiti. No, do ponto de vista do, do, dos mulatos, havia alguns personagens assim, que foram expressivos, como lideranças, como o Rigaud, R-I-G-A-U-D, né, que, que foi um, um chefe importante, o... o Boyer, Jean Boyer, B de bola O, Y, R, Boyer. É, havia também o... O nome? Sim, o, o Rigaud, Boyer e o Petion, é, é, Alexandre Petion. Então, esses, assim, como lideranças, como rostos, né, como símbolo, esses três últimos que eu falei, do, do chamado partido do, do, do, dos mulatos os três primeiros do chamado Partido dos Negros. Então, você poderia pensar tanto em perfil coletivo quanto em perfil individual assim de alguma liderança. E havia também alguns brancos desgarrados que participaram da Revolução do Haiti. Não se pode dizer que era uma força política, mas eles estavam ali por circunstâncias diversas. Tinha um padre que tinha muitas mulheres... Aí, para sendo perseguido pela igreja, ele aderiu à revolução do Haiti. Tinha soldados europeus que desertavam das tropas né? e aderiam. Enfim, tinha uma série de, de, de situações assim pontuais, né? onde algumas pessoas brancas também participaram do, da revolução. Havia também a presença de mulheres, né? mulheres escravas que, embora não tenha se constituído, não tenha ficado o nome. Nenhuma liderança, há vários episódios de batalha, de resistência, onde a, as mulheres aparecem. né Isso tem alguns exemplos na historiografia específica haitiana. Então, eu acho que, sobretudo, a, a chamada massa, a, a, a grande população escrava, foi o principal foi o protagonista. E foi ela quem, quem decidiu os rumos da revolução, em última instância. Mas não foi ela que tomou o poder com a, com a independência. Eles, eles decidiram o rumo da Revolução, mas a, a, após a independência formou-se uma casta, né? uma casta militar e política é, e, e, e fundiária também, tanto de negros quanto de molados, que, que geram um outro tipo de dominação sobre o país. Né? Então, o Haiti pode dizer que foi uma revolução... Feita essencialmente pelos escravos, mas eles não chegam a poder com ela. Né? A massa escrava passa a, a viver sob um outro tipo de opressão que não é mais o escravismo, nem é mais a colonização, né? mas é mais um regime de trabalho forçado, um regime de exploração da grande propriedade, hoje salários baixos, etc. Então, é, por um lado existe uma libertação e por outro lado se renova, renova as opressões. Né? Eu acho que é um pouco assim que eu percebo. Isso é uma visão muito particular minha. No entanto, todo mundo concorde com isso. Mas eu estou aqui expressando a, a conclusão que eu cheguei a partir dos meus estudos. No seu livro, né, "Revolução Haitiana e o Brasil Escravista", você expõe que mais do que buscar, é, perdi aqui aí, mais do que buscar é, influências do Haiti sobre o Brasil que o senhor procurou identificar e compreender as metamorfoses geradas entre a Revolução do Haiti e suas repercussões no Brasil, perpassadas por mediações variadas, né? periódicos eu, eu... ou até mesmo sujeitos como o Emiliano Mundu, Munduruku, né? que o senhor é, colocou, é. tem nesse livro e o senhor disse aqui. Então, abordar a relação brasil Haiti é um dos caminhos para, além de, de, de tratar, de estudar a Revolução Haitiana, tratar de outras narrativas do processo de independência do Brasil, outros sujeitos e projetos, como a, a própria Revolução de 1817, né, que eles dizem, é, e a Confederação do Equador uhum. de 1824, como que isso pode ser feito na educação básica? Essa relação Sim. Brasil e Haiti trazendo outras perspectivas Projetos, é, pensamentos, né, ideias de independência no Brasil. Isso é o que a gente poderia chamar de uma visão conectada, né, de visão com conexões, uma visão que busca conexões com outros processos. Né, porque o que eu já ouvi um monte, ouço até hoje, de colegas, assim, professores de história, historiadores, quando eu digo que eu escrevi sobre esse tema, quer dizer, porque a pergunta se faz o seguinte, houve uma outra revolução do Haiti aqui no Brasil? Não. Então não houve repercussão. Né? Tem, tem muita essa visão assim que eu considero simplista. Já que não foi feito aqui igual igualzinho como foi feito lá, então é como se não existisse, não, não se levasse em conta. E eu acho que justamente a riqueza é você entender essas mediações, essas conexões, essas metamorfoses, essas releituras. é? Né? Porque se for procurar o dia que aconteceu aqui no Brasil, do mesmo modo que aconteceu na Revolução do Haiti, é óbvio que não vai achar nunca. Né? Então, assim, isso até hoje me, me, me perguntam muito. Mas você está com essa história de revolução, não teve aqui nenhuma Revolução do Haiti, pronto, acabou o seu assunto. Né? Mas, então, eu acho assim que é essa é a perspectiva de buscar conexões. né? Não necessariamente uma história comparada, onde você compara como se fossem duas realidades estanques, mas de se conectar esses processos. né? Enquanto lá estava acontecendo isso, aqui estava acontecendo aquilo. Então, quando aqui ouviram falar do que aconteceu na Haiti, passaram a fazer tal coisa. Então, assim, é você teve uma visão dinâmica de como esses processos se conectavam, não se repetiam, né? mas se conectavam. Por isso que eu evito usar o termo influência porque influência parece que acho que nós estamos parados, aconteceu tal coisa, não sei aonde, então nós vamos fazer igual. Isso é impossível. né Essa perspectiva de influência, eu acho que ela é muito limitada sob esse ponto de vista. Eu até evito usar o termo influência por causa disso, não é que ele esteja errado, mas evito usar. É... então é... Eu acho que, por exemplo, isso pode ser feito em relação à América Espanhola, em relação à Revolução Francesa, em relação à Revolução Americana dos Estados Unidos, etc. Todo esse com, um conjunto de conexões. Né? Não é necessariamente ficar vendo qual foi o dia que o Napoleão resolveu invadir o Brasil. Porque ele não invadiu. Mas, assim, se você pensar as diferentes conexões que a movimentação napoleônica gerava na Europa e no Brasil, isso, sim, é outra perspectiva. Né? É... No caso de 1817, eu acho que é um terreno muito fértil para isso, né? um terreno muito fértil, porque em parte o modelo das repúblicas sul-americanas, né? era até contemporâneo a construção desses modelos das repúblicas sul americana em parte é, tinha a ver com o, o, o, o modelo norte-americano, né? É, em parte tinha a ver com as demandas da própria sociedade. Né? e no interior da República de 1917 é, ocorreu é, ocorreram movimentos sociais ocorreram expressão de, de setores oprimidos da sociedade que tentavam ganhar espaço havia uma disputa né uma, uma disputa por movimentação social entre os seus setores dominantes a própria rebelião né? mas dentro dessa rebelião a, a poderia haver de diferentes tendências de rebelião que recriavam e reinterpretavam outros episódios que estavam ocorrendo na época, como eu falei da República Sul-Americana, do, do modelo norte-americano, da, da Revolução na Europa, etc. Então, eu acho que é uma perspectiva, assim sem perder especificidade, da sociedade que nós vivemos, né? que, que se vivia na época, em 1917, nas províncias chamadas do Nordeste, né, Pernambuco, Pernambuco e as outras, mas é, levar em conta essas conexões. E na medida, eu acho, né, que se pede essa preocupação em buscar uma influência, onde é que foi feito igualzinho, né, você fica mais livre para encontrar a, as diferentes conexões. Pensando nessa questão das conexões, né, que o senhor colocou agora, né, de pensar esses processos, não necessariamente aquilo que aconteceu igualzinho, né? porque senão há um limite evidente de de, de análise né? e de compreensão dos processos e desse próprio trânsito né? e troca de ideias, digamos assim, né, desses diálogos né, é, em toda a América. Eu fiquei pensando na questão da, da independência de Cuba né, e, e nas possíveis conexões, embora né, o espaço... A, a distância entre a independência do Haiti e a de Cuba seja bastante significativo, né? mas pensando nessas conexões, né? nessa questão da participação dessa massa de escravizados e de libertos nesses processos revolucionários e na questão da forma como o poder político se organiza é, posteriormente a essa participação né? nesses dois processos, digamos assim, de, de independência. Né, não sei o que o senhor pensa, gostaria de, de saber sobre, né, pensar um pouco sobre essa questão, se seria possível. Né. E a outra questão, né, é, eu fiquei pensando muito nessa questão da, da independência, né, e o quanto que num projeto de independência, e no projeto abolicionista, a opção pelo gradualismo, né, do processo abolicionista no Brasil, ele é, sofre, digamos assim, a, as influências, tem conexões com essa questão do Haiti, né? ou seja, uma, uma tentativa, se é possível compreender, fazer disso uma chave de leitura, né? ou seja, é, um caminho, um exemplo para a independência, porque é uma afirmação positiva de, de soberania bem-sucedida, né? e aí os confrontos com Portugal entram nessa questão, né? Mas, ao mesmo tempo, a partir do que não se diz sobre a participação de escravos no processo do Haiti, o quanto que isso alimenta também esse projeto abolicionista gradualista. Então, foram as questões que eu fiquei pensando aqui, enquanto o senhor estava falando. Em relação à Cuba, realmente seria um exemplo histórico assim, de mediação né, entre o Brasil e o Haiti. né? Tem alguns historiadores, inclusive brasileiros, que trabalham muito com essa questão de perspectiva comparada de Cuba, com, de Cuba com o Brasil, não tanto com o Haiti. O Haiti fica um pouco de fora dessa comparação. Mas eu acho que incluir o Haiti nessa comparação é interessante, né? porque Cuba, na verdade, foi também, como sabemos, o penúltimo país das Américas a abolir a escravidão, né? o último foi o Brasil, é, e, e por outro lado tem um passado colonial e, e escravista que se aproxima da realidade colonial é, é, da, da colônia de São Domingos do, do Haiti. Então pensar isso, né? Porque foi foi profundamente afetada pela revolução do Haiti. É, em alguns modos positivamente, porque toda a produção açucareira né, de de Cuba, passou a ser mais valorizada na medida em que a sociedade haitiana ficou arrasada pela pela guerra civil, né? é, quanto também se repercutiu no, no Brasil sob esse ponto de vista. Né? de teria há autores que afirmam que, ao contrário, a Revolução do Haiti reforçou o escravismo no Brasil e em Cuba, porque é, é, é, valorizou a produção agroexportadora. Né? Essa é uma perspectiva, mas eu acho que não é a única. Né? Eu acho que ocorrer essas outras releituras e reflexões que podem ser agregadas a isso. Eu acho que é pertinente, é inevitável compreender que houve um, um, uma intensificação da exploração escravista em Cuba e no Brasil devido à Revolução do Haiti. Isso Há vários autores que tratam disso. Mas eu acho que é isso a gente pode é, agregar a essa questão do, é, do não dito, né, que é as repercussões da, da, da evolução do Haiti no Brasil. O outro ponto de vista, quer dizer, seria como um, um incentivo, né, um, é, para se pensar mais a sério um emancipa, emancipação parceismo gradual? Né, como se dissesse, olha o exemplo do Haiti, é melhor a gente é, é, é, é, começar logo isso de maneira é, gradual, pacífica, porque senão vai, pode acontecer aqui como aconteceu lá. Né? Isso era muito frequente de alguma maneira, não tem dúvida, que a revolução do Haiti mesmo, para quem não admitir explicitamente, né, serviu como pressão para se pensar, para se tentar colocar em prática o um emancipacionismo gradual, né, do trabalho escravo, do tráfico de escravos, etc. Essa também é uma repercussão da Revolução do Haiti entre nós, embora não, em geral não dita. né, Alguns diziam, outros não explicitavam, mas era um efeito, né, era um impacto muito grande. Pelo que eu concluí nas minhas pesquisas, na sociedade brasileira da época, da independência, todo mundo sabia da Revolução do Haiti, todo mundo dentro dos setores mais ilustrados, das elites econômicas, elites culturais, até a plebe, os libertos, os escravos, todo mundo ficou sabendo disso por diferentes maneiras, né? Apenas é, isso impactava muito. Apenas você tinha setores que tinham domínio da escrita e aí fica mais registrado. Em outros setores que não tem o tanto a utilização do domínio da escrita, isso se dispersou possivelmente nunca saberemos, né? Mas é assim há, há, há indícios de que todo mundo sabia disso. Era algo assim que perpa a revolução do Haiti perpassou a sociedade brasileira na época da independência, apesar das tentativas de camuflado, não dito, de amaldiçoar, etc. Então eu acho que sim, esse é um outro caminho pensar, né? O próprio o João Reis, o historiador, tem alguns trabalhos nesse sentido. O Flávio Gomes também. De como a evolução do Haiti impactou no sentido de forçar a perspectiva de um emancipacionismo gradual do trabalho escravo, sem dúvida. Sim. A minha pergunta era nesse sentido, professor, diante dos seus estudos, porque o professor João Paulo Garrido Pimenta, quando ele estuda a independência do Brasil, ele toca no. O que chamou a atenção dele foram os silêncios, né? da independência da América Espanhola no Brasil e era nesse caminho que ele ele perguntar sobre o Haiti né porque a coroa portuguesa tentou né o professor João Paulo Guerreiro primeiro coloca tentou esconder o que estava acontecendo na América Espanhola como forma de, de né de evitar que que os acontecimentos da América Espanhola chegasse no Brasil mas chegavam né chegavam das mais diversas formas mesmo mesmo tentando esconder e ele se interessou por esse silêncio, ele fala, né? ele falou, olha, quando eu vi o silêncio do que estava acontecendo na América Espanhola pegando fogo aí e aqui no Brasil não se noticiava, não sei por periódicos que eram publicados fora do Brasil, que aqui chegavam, aí eu pensei nessa questão do Haiti, né? como é que é, chegava, como chegava, é, se, se essa tentativa de esconder o que estava acontecendo no Haiti, com receio de que pudesse acontecer aqui no Brasil também, o professor acho que tocou um pouco aí ao final. né? Como é que foi essa essa questão? né? Como é que essas notícias chegavam? Como é que ficou sabendo aqui? Algo nesse sentido. O trabalho do João Paulo Pimenta é muito interessante sobre a América Espanhola. É um trabalho assim inovador que contribuiu muito para compreender esse processo, não, não tem dúvida. Foi a tese dele de doutorado, depois publicado em livro. É... é no, no caso do Haiti, né, o subtítulo do meu livro é o que não deve ser dito. Tá? Então, justamente, houve a construção de um não dito, né? a construção de um silêncio. Eu cheguei a tocar um pouco nisso aqui antes. É... E isso ocorreu de várias maneiras. né? Eu me lembro que tinha, na época, um pensador francês, o Abad de Prat, que era um... um um clérigo francês muito envolvido com a política do período pós-revolucionário da França né, e que era muito se interessava muito pela América Latina e pelo Brasil. O Abad de prato escreveu vários livros sobre o Brasil, sobre a América Latina, acompanhando os processos de independência. E em relação à Revolução do Haiti, eles têm um texto assim que eu acho muito interessante. Ele fala que ele gostaria de aconselhar para essas pessoas, sobretudo as que vivem em sociedades escravistas, de que deveriam ter duas posturas em relação à Revolução do Haiti. Uma, a primeira, mais indicada, era ignorar, não falar, abafar, fingir que não que não tinham corrido. Aí, Se isso não fosse possível, se houvesse alguma forma de visibilidade que escapasse do controle, então a segunda saída não era falar, mas amaldiçoar. Né? fala mal, dizer que era um, que era um horror, uma catástrofe, uma violência, uma tragédia, etc. Então é o que eu digo, ou é mal dizer junto, ou é mal espaço dizer, né? Dizer mal. Então são, são duas formas assim de ocultação. E essa ocultação ela foi engendrada na época, né? baseada em preconceito, né, de interesses contrariados e preconceitos raciais. E ela e o silêncio se reproduz, né? se reproduz, inclusive na, na, na memória histórica em geral e na historiografia especificamente, porque a ignora... o preconceito gera ignorância e a ignorância se reproduz. Então, se assim, muita gente hoje no nosso meio é, escolar não conhece a Revolução do, do Haiti, não necessariamente porque sejam preconceituosos, preconceituoso, mas porque não conhece, simplesmente não conhece. Não chegou a eles até até eles essa informação. Isso foi uma longa construção, né, que começa começo na época e um silêncio que se reproduz até hoje. Então, acho que justamente um trabalho importante para os professores de história, para nós, professores de história, é, é tentar justamente romper esse silêncio e mostrar o, o que não estava dito, né? o, o que não se diz. Eu acho que essa é, é uma perspectiva, né, porque esse silêncio tem, tem, tem várias formas, né? O silêncio tem, tem tem várias formas. É pode ser pela iconografia, né? Pode ser pela ausência de comparação, né? Eu lembro de alguns anos atrás eu, eu falei com um, um colega porque sempre se você, você escuta dizer, dizer que o, o primeiro o primeiro rei coroado nas Américas foi Dom João VI em 1815, né? Mas o o o, o, o Henrique Cristófio foi foi coroado no Haiti, né, em 1808, se não me engano. 11. E o Jean-Jacques Dessaline foi coroado imperador em 1804. Né? Então, não foi nem o Dom João VI, nem o Dom Pedro I, o primeiro rei, o primeiro monarca, o primeiro rei, o primeiro imperador a ser assim, coroado nas Américas. Uma vez eu falei isso até com um colega, e falar, ah, mas isso aí não era para valer, isso aí era de mentira, né? ou em relação ao Haiti. Né? Então, assim, isso mostra, assim, que é preciso ter esse trabalho básico mesmo de trazer informações, de situar o que houve, de conectar as histórias, né? Eu acho que é, que é um pouco por aí. Né? E eu, no caso do Haiti, enfrento um duplo silêncio, que é o um não dito em relação às revoluções e o um não dito em relação ao racismo, né? Em relação ao, ao escravo como protagonista histórico, etc., se somam dois silêncios pesados aí, ao qual hoje nós creio que nós temos condições de responder e, né, e romper esse silêncio. A gente aqui na Amazônia, a gente discute muito, tá me ouvindo? Justamente sobre sobre essa região fronteiriça, né, entre Cayena é, e aqui o norte. Uhum. Então, a gente, é, muitos trabalhos, e estou citando também o trabalho do professor Flávio Gomes discute justamente as terras do Cabo Norte e, e pensando justamente nessa região, né, a gente havia um grande temor por parte das autoridades coloniais a respeito das revoluções que chegavam tanto da Europa quanto do Caribe. E aí essa discussão do contágio, né, das ideias que adivinham tanto da Revolução Francesa quanto da Revolução do Haiti. Então havia uma grande preocupação, sublevação da formação de mocambos nessa região de fugas escravas, né? o que se discute muito também sobre essas fugas aqui, né no início do século XIX, para essa região com formação entre população indígena e também indivíduos é, livres pobres. né Então, havia uma, uma grande preocupação e a documentação aqui na Amazônia, no Arquivo Público, é, dá conta um pouco dessa dessas preocupações, né, e da, da, dessas ideias que que adivinha, vinham da, das revoluções. Então, é, só só só falo mais uma vez o quanto importante essas discussões, né, sobre a revolução do Haiti e suas conexões, como o senhor mesmo apontou para outras regiões, né? Eu conheço também os trabalhos do Flávio Gomes, da Magda Rice e de outros. É porque ali na, na, na, na Amazônia era fisicamente próximo do Caribe, né? Tava ali geograficamente colado, então era uma porta de entrada, sem dúvida. Né? Então, todas as pesquisas que têm sido feitas nesse sentido, porque envolve também a, a França com o controle da, da Guiana, a Revolução Francesa, o pós-Revolução Francesa, Napoleão, então você tem ali um, um, um caldo né, de... Um, um, um conjunto de circunstâncias muito específicas e que favorece muito a esse tipo de, de, de, de expansão da, da, da evolução Haitiana e dos movimentos escravistas do, do, do Caribe, de um modo geral, aportando no, no Brasil, né, nessa relação com, com Portugal e com a França e com a Inglaterra, evidentemente. Então, eu acho que é, isso sim é um, é um terreno fértil, né? Já existem pesquisas importantes, espero continuar fazendo essas pesquisas, porque sem dúvida ali, acho que ainda vai aparecer muita coisa. Mudando talvez um pouco de perspectiva, né, de um pouco de, da, da espacialização, já que você fez um comentário aí para a Adriana, de que você está reeditando... Um, um, uma biografia sobre o Cipriano Barata, né? ah, ah, o Cleverson trouxe a questão da imprensa, a Michele trouxe também para a gente a, a, a questão de, de como essas ideias elas circulavam, essas ideias perigosas, né? elas circulavam, você falou desse, desse espaço geográfico aí próximo da Amazônia. É, não sei se cabe aqui a pergunta, mas... Aonde está o Cipriano Barata dentro desse processo? Ah, ah, como está a imprensa planfetária, né? é, é, essa, é, essa imprensa de discussão desses debates? Ah, ah, ele participa disso no Sentinela da Liberdade? Você consegue falar um pouquinho mais sobre o Cipriano para a gente? Eu primeiro eu queria fazer um comentário geral sobre a imprensa nesse período da independência assim, Porque existe assim um, um, uma espécie de pressuposto, né, de um, um lugar comum, de que a imprensa da período da independência era uma imprensa elitista, né? quer dizer, que era restrita, pouca gente era alfabetizada, alcançava uma camada restrita da população. Então, é, é, eu acho que isso deve ser relativizado, essa visão, pelo, pelo, pelo seguinte: pelo que eu comecei a, a estudar da sociedade da época era uma sociedade que predominava a é, oralidade, né, e, e o visual, justamente pelos escritos serem escassos, os manuscritos nem os impressos mais ainda. Mas justamente por isso eu, eu percebo que a imprensa, é, a imprensa com papel impresso, a imprensa periódica estavam imersos nesse contexto de oralidade. Né? Elas não estavam fora dele. Elas eram como que uma gota d'água dentro de um oceano. Então, eu penso que a sociedade da época havia um circuito de palavras muito dinâmico, que incluía a oralidade que era a principal, o manuscrito e o impresso. Né? É claro que cada uma dessas palavras tem sua ordem específica, seu espaço específico, mas há um entrelaçamento de, de um circuito de palavras né? que transcende essas fronteiras também então quando a gente pensa uma coisa que saiu publicada no jornal pode ter sido resultado de um comentário que se ouviu na rua né? ou ao contrário alguém comenta na rua o que ela leu no jornal então havia assim um circuito muito dinâmico da palavra é impresso, oral e manuscrita que transcendia isso e relativiza até certo ponto essa ideia de que a imprensa era elitista porque ela estava inserida dentro de um de um contexto de de palavras que circulavam, né? então eu acho assim importante não perder essa essa perspectiva, né? muitas vezes essa imprensa da época ela se escrevia de forma oral, quer dizer, escrevia de uma maneira próxima da oralidade para ser lida mesmo, né, para ser comentada, para, se, eventualmente se formar um grupo para ler, uma pessoa ir para o outro, etc que na sociedade predominava o oral. Né? Então havia um, um caminho de mão dupla entre a oralidade e a escrita que deve ser levado em conta quando você compreende a imprensa periódica do período, inclusive da independência. Quanto ao Cipriano Barata, eu agora realmente eu vou reeditar um livro que foi a minha dissertação de mestrado, em que vai ter um novo título, vai se chamar Cipriano Barata uma trajetória rebelde na independência do Brasil. É... e que ele, na época, era conhecido como o homem de todas as revoluções, né? porque ele participou justamente desse processo de independência com uma visão que eu chamo de rebelde né, ou desviante, que não era a posição que predominou né, para a construção do Estado Nacional Brasileiro. Né? Ele tinha uma perspectiva de ampliar o direito de cidadania, né? de não fazer abolição imediata, mas uma, uma emancipação gradual mais acelerada né? e a perspectiva de incorporação de outros setores na vida pública, como as mulheres, né? a, a descentralização da, da administração com, através de um tipo de federalismo. Então, ele também chegava à cidadania com um aspecto mais ampliado, incluía toda a população pobre e livre, né? inclusive negros e pardos, indígenas, etc. Era assim uma espécie de, de conta projeto nacional que não foi o, o predominante, né? Então, através da, da trajetória de vida dele, eu, eu eu eu coloco todas essas questões na medida por onde ele estava, por onde ele passava, de que maneira ele propunha, ou encarava, ou criticava todo o conjunto de processos que no caso dele vai desde a Conjuração Baiana até a Cabanagem. né? Ele teve algum tipo de contato, envolvimento, se posicionou. Desde a Conjuração Baiana, 1798, até a Cabanagem, nos anos 30, ele vai falecer em 38, justamente. Então, assim, a minha perspectiva é essa. Eu já publiquei um livro a minha dissertação de mestrado, mas está esgotadinho, foi nem uma edição... Comercial, uma edição particular feita lá pela Bahia. E agora eu pretendo, ano que vem, relançar essa... Que eu achei que, assim, na verdade, o Cipriano Barata sempre foi é, o meu guia, né? Em relação à história da, da independência. Eu comecei a, a pesquisar Cipriano Barata quando era estudante de graduação, tinha 18 anos. Então, até hoje, assim, ele inicialmente é meio que me guiou nesses caminhos, assim, o personagem, né? É, em relação a outras, a questão da Revolução do Haiti, tudo isso eu fui encontrando através da trajetória dele. Né? Então, eu acho que é um personagem muito importante. Né? Não é um, um grande herói, um grande personagem, e justamente por isso que eu falei, né? porque ele não foi a, a visão que predominou. E também não pode se imaginar que ele era um mega revolucionário à maneira do século XXI também, porque não era. Mas dentro do contexto dele, teve um papel muito relevante, que é mais uma construção de silêncio. Né? Mais uma construção de silêncio. Quer dizer, na época dele era muito famoso, bastante famoso mesmo, depois ficou desconhecido, ou quase desconhecido, pouco conhecido. Então é, é um pouco isso, mais um, mais um não dito que se diz. Agradecemos bastante a sua generosidade né, de estar aqui conosco. e compartilhar de sua sabedoria sobre a Revolução Haitiana, é, sobre as repercussões aqui no Brasil colonial e imperial, é, e também sobre essas importâncias de tratar das conexões. Né? É extremamente importante não deixar a Revolução Haitiana, como, como acontece muito nos livros didáticos, né? é, um em pedacinho preço. ali, essa era uma, da, uma das minhas perguntas, como o senhor avalia né, a, como é ensinada a revolução haitiana no ensino fundamental e médio, mas acho que pelas per, é, questões, respostas que o senhor passou aqui, a gente já consegue, às vezes, identificar esses equívocos né, e, e problemas que, às vezes, a gente precisa é, tratar disso. Só se permite aí um, uma consideração, porque, mesmo se você for pensar em termos didáticos, a Revolução do Haiti foi é, a segunda independência das Américas, proclamada, primeiro Estados Unidos, segundo Haiti. Foi o primeiro, o primeiro país a abolir a escravidão nas Américas, né, como um todo. E foi também a primeira vez na história da humanidade em que os escravos é, são protagonistas de uma revolução que a história é a ordem vigente, né? Então, só esses três pontos, já é uma chamada assim, didática que justifica a, a importância, o destaque que deve merecer é, a revolução do Haiti. E, mesmo assim, entre historiadores profissionais, que eu vejo, colegas de universidade, é um desconhecimento muito grande. Claro que as pessoas já ouviram falar, alguns estudam mais, tal, mas assim, você tem um desconhecimento generalizado a sociedade brasileira contra isso, né? Muito obrigada, professora. Ah, Nós agradecemos em nome do, do Portal do Bicentenário, do GT5, pela essa conversa muito maravilhosa que nos esclarece muitas coisas. Portal do Bicentenário. Obrigada por assistir. Não se esqueça de assinar nosso canal. Produção: Portal do Bicentenário, GT5. Prospecção de conteúdo, curadoria e produção. Parceiros: CLPQ.